E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastani e você está no canal Bruno Cashback. A gente vai falar mais uma vez aqui sobre a planilha Organizando Milhas. E aí vou te mostrar mais coisas aí que a gente implementou aqui para você poder administrar todas as suas milhas aí tranquilamente. Tudo muito fácil aqui, muito didático e simples. Provavelmente você já sabe que o mercado de milhas é muito lucrativo, então você se organizar ali para saber tudo que você está investindo e tudo que você está vendendo é importantíssimo e com essa planilha aqui eu vou te mostrar como que é possível. Essa aqui já é uma nova parte que tem na atualização, tá? tudo o que está na planilha é relacionado a essas datas aqui, data inicial e data final, isso aqui foi implementado agora nessa atualização porque muita gente precisava é saber exatamente quanto gastou em cada ano por conta do Imposto de Renda. Então, tudo que está na planilha é baseado nessas duas datas aqui. Eu, eu coloquei aqui 1 de janeiro de 2018 porque foi o ano que eu comecei aí no mercado de milhas e aqui é esse ano atual, né, que é até o final do ano, dia 1 de dezembro. Na verdade, eu posso botar aqui dia 31 de dezembro, né, até o último dia deste ano. E aqui está englobando tudo que eu já fiz durante esse período aí, os valores que eu recebi, os valores que eu vendi, a média, ó, oh, aqui, é só essa aqui é só a, primeira, a minha conta principal, né? No caso, eu, eu, nesse período aí, eu investi 1.452 mil milhas na, na Smiles, 400 mil na, na Latam e 300 mil aqui na Azul. Aqui são esses valores aqui que eu investi em cada uma delas e aqui o preço médio que eu adquiri, é, considerando todo esse valor aqui de 100, é, 1 milhão e 500 mil e 19 mil reais mais ou menos preço médio que eu adquiri elas é, foi nesse valor e aqui nesse lado fica aqui quanto eu investi em cada um desses clubes aqui na Livelo que foi o, o que eu mais utilizei nessa conta aqui quase 900 mil milhas na Livelo e aqui no Atomos, agora eu comecei a investir e a gente vai inserir aqui alguns dados que eu tenho para inserir do Atomos e do PDA e eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, nessa parte aqui do resumo, mostra todas as suas contas e o resumo de todas as suas contas, quanto você comprou, qual que foi a média de investimento, a média por milheiro que você investiu, a média do milheiro que você vendeu, ó, a média que eu estou vendendo aqui, que eu vendi nessa conta, foi 20, 24, 66 centavos por a cada mil milhas. E aí esses são os valores, aqui são os valores reais aqui de, de lucro e prejuízo. Aqui está mostrando prejuízo porque eu ainda tenho pontos para vender. Então só vou é, ter o lucro realmente depois que eu vender essa quantidade de milhas aqui. Então ele vai mostrando assim, e aqui tem o um resumo das seis contas que você pode administrar. E aqui no último... É a, são todas as contas somadas você vai ter aqui todos os valores de que, tudo que você investiu e de tudo que você vendeu então vamos para cá para a parte de investimento essa daqui é a minha conta real né tudo que eu investi nesse período tá desse jeito aqui bonito para caramba né olha só bastante coisa não vou mostrar aqui detalhadamente todos mas vamos vamos para frente aqui que vai você vai ver que você pode fazer tudo que nela que precisa desse mercado de milhas como eu te falei que eu estou desde 2018 nele Nessa atualização eu coloquei aqui algumas coisas de segurança para a pessoa não digitar errado, não ter algum cálculo errado, entendeu? Vamos supor que a pessoa queira digitar aqui algo que algum clube que ela não não tenha, não adianta, no, o que ela colocar aqui vai dar como erro e vai falar aqui que você tem que inserir primeiramente na aba de dados. Caso você queira inserir um novo clube, você vem ter que vir, vai ter que vir aqui na parte de dados e aí ó, eu vou ou, ou eu adiciono uma nova companhia aérea ou adiciono um novo clube. Aqui é só adicionar nesses dois aqui. Tá entendendo? Então tudo que você quer adicionar de novo, nome de conta, é tudo nessa página aqui de dados, você vai inserir apenas aqui. E qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato direto comigo, mas veja primeiro os vídeos tutoriais que tem aqui que são bastante informação e vão poder te ajudar. Você pode ver que ela tá tá melhorada porque é que acontece? Eu se eu colocar aqui em átomos, ele vai falar aqui que eu tenho que inserir o dado aqui que tá vermelho, né? Então, ó, inserir pontos, vou inserir o pontos Eu tenho disponível aqui para colocar 16.801 pontos disponível que eu tenho é, no, no C6 Bank que eu ganhei do cartão C6 Carbon E qual foi o valor que eu paguei nesses 16 mil? Eu não paguei nada porque foi o uso normal Então se você tem um cartão de crédito que você quer inserir aqui o valor que você recebeu pelo cartão de crédito Você vai colocar aqui o, qualquer clube que seja, né? É, e o um valor zerado, porque você não pagou nada para adquirir ele. Caso você pague anuidade para ganhar esses pontos, aí você coloca aqui o valor que você está pagando mensalmente, ou a anuidade total, para você adquirir esses pontos aqui. Só que o que acontece? Você tem que usar sempre a mesma forma de inserir esse tipo de dado do cartão, pagando anuidade ou sem pagar anuidade, tá entendendo? outra situação que pode acontecer aqui está tudo explicadinho ó. vamos dizer se eu coloque um valor aqui fictício e dividido por ponto se você botar o número separado aí por ponto ele vai mostrar esse erro e vai te dizer aqui para você separar por vírgula então na verdade aqui foi só zeros só foi só para exemplificar exemplificar né e aqui você foi põe a data que você adquiriu vou colocar a partir de hoje que é o valor que eu tenho aqui disponível mesmo para fazer transferência. E aí o que acontece? Quando eu insiro algum, algum desses programas de fidelidade aqui abaixo. Abaixo desse aqui, programa de fidelidade. Qualquer um que eu insira aqui embaixo. Ele vai liberar essa, essa outra abinha aqui. Ó. Pode ver que os outros estão pretos. Né? Ele vai liberar essa próxima aba aqui. Como eu tenho esse, esses pontos, eu posso mandar para as companhias aéreas. Que seria a Smiles, a Latam, a Azul e a TAP atualmente é essas que a gente tem disponível para transferir aqui tá aí vamos supor que eu queira transferir para Smiles é só eu colocar aqui Smiles e qual foi o percentual que eu transferi foi 100% que teve uma promoção de 100% um exemplo entendeu então eu coloco aqui eu transferi é, 16 mil milhas e no valor de 100% esse valor vai ficar aqui ó vai ficar disponível aqui nas Smiles a parte de vendas a gente já vem para a parte de vendas vamos continuar lá então, no caso, no caso, eu vou deixar nada aqui porque eu tenho disponível esse, esse, esse valor aqui. Eu ainda não tenho uma promoção que eu transferi, então eu tenho disponível aqui. Eu não preciso lançar nada. E aí, o que acontece? Você tem essas duas opções aqui, que é para mostrar quanto disponível você tem para transferência ainda. Então, eu vou colocar aqui dos átomos. E aí o Atom, pode ver que ele vai me mostrar que eu tenho aqui 16.801 pontos, que é o que eu tenho disponível para transferência. No esfero eu não tenho nada e eu vou inserir agora também o PDA, que eu também tenho disponível para transferência. Quando eu coloco aqui ó PDA, ele já pediu aqui ah, para inserir os pontos. Eu tenho no PDA disponível 10.421 pontos. E aqui no PDA eu estou pagando anuidade para ter esses pontos. Eu estou pagando aqui 54,17 por mês para ter... É, é, para utilizar o PDA né? Então até agora se, se eu não me engano me passaram quatro meses Que eu estou com ele eu treino, Acho que é 4 meses. meses Então foi esse valor aqui ó, De R$216 que eu já paguei até agora Pelo PDA para ter esses pontos Então olha só Eu estou tendo aqui no PDA A média do, do milheiro Eu estou pagando R$20,79 e, e aí eu vou colocar a data de hoje Mesmo porque eu, são os dados que eu tenho Mesmo no, no cartão e tá, olha só, aí aqui que acontece eu vou colocar também aqui PDA para mostrar os que eu tenho disponíveis aqui no PDA e pronto, beleza aí aqui está mostrando o valor médio que eu tenho em relação a esses 10 mil pontos né? então quer dizer que eu paguei R$20,79 por cada ponto que eu, que eu tenho aqui caso eu queira fazer uma transferência vamos dizer que eu mande para Smiles também como exemplo, e aí eu transfiro a 100%, então quer dizer que meu bilheiro real ficou a 10. Reais. E 40 centavos na Smiles, está entendendo? Então ele mostra primeiramente aqui o valor no milheiro, no geral, né, o que você adquiriu e se você fez uma transferência E aí ele vai mostrar aqui o valor realmente depois da transferência E todos esses dados estão linkados aqui você pode ver como eu transferi agora, né? o exemplo lá está transferindo é, o PDA Então eu não tenho valor de estoque, Isso aqui é o estoque Aqui no Atomos eu tenho estoque. O que acontece? Nessas planilhas você não pode deletar nada, tá? Isso aqui é apenas nessa planilha aqui, você só pode editar esses dois. Só apenas aqui que você pode editar, que é tudo gerado automaticamente. Então, se caso você apagou aqui algum dado e está dando alguma coisa errada, baixa novamente a planilha lá pela Hotmart, e aí insira novamente os dados. O que acontece normalmente? As planilhas que são vendidas na internet são todas bloqueadas assim para a pessoa não poder fazer nada. né? É, eu tentei fazer de alguma forma que vocês pudessem editar da forma que quisesse. E o principal mesmo de, dessa planilha é você possibilitar de enviar para o Google Drive. Que aí eu... Como você pode estar vendo Eu estou editando aqui no Google Drive Então de qualquer lugar eu vou poder administrar a minha planilha Até do celular também você consegue Não tem problema nenhum Você consegue administrar pelo celular é, Tranquilamente mesmo lá pelo Google Drive Você consegue fazer tudo aqui nessa planilha Pelo celular que é outro diferencial muito bom também E aí considerando aqui essa transferência de 100% Vamos supor que essa conta Bruno Pastana Estivesse é, linkada a essa conta que Cristina é, através da conta família E é mais antigo aí no mercado de milha sabe dessa possibilidade aí de você dar um dar uma amenizada é, no CPF utilizando a conta família então era só eu inserir aqui qual é, no caso que é Cristina né esses pontos todos que foi computado aqui foi jogado para cá foi jogado para essa conta não é então é simplesmente assim você consegue administrar todas as possibilidades e aí você pode me perguntar aqui poxa mas agora o Atomos ele transfere para Livelo, né? Então é muito simples de você fazer aqui. Se você já tem esse valor aqui, é muito fácil de você fazer essa transferência para Livelo. É só você, apenas, vamos dizer, você fez a, a transferência no dia, daqui a dois meses, vamos dizer, um exemplo. Daqui a dois meses você fez a transferência. Você vem aqui, muda a data e aqui muda o Livelo. Simplesmente. Acabou aqui, ó. já está já transferido na, na Livelo vai ser o mesmo valor você não pagou nada né E aí você pode fazer transferência para a companhia que você deseja através da Livelo por enquanto eu não vou mandar para Livelo e vou deixar aqui no Atomos mesmo e na data de hoje como estava anteriormente aí olha só aí teve uma promoção agora recentemente do Atomos com a Smiles também que você enviava mil pontos e ganhava 80% de bonificação e mais é um cupom de desconto aqui comprando 20 mil milhas Que saía aqui, ó 20 mil milhas a 280 reais Foi 14 reais Então foi essa promoção que eu peguei Tem vídeo no canal E aí você pode me perguntar Poxa, mas como que eu vou transferir apenas mil pontos Desses 16 mil pontos? É muito simples também É muito simples Você vai pegar aqui ó, Tirou aqui 15 mil pontos Eu vou e crio um novo aqui com átomos e mil pontos Então concorda que é, é, é o mesmo... É o mesmo valor que está tendo aqui, ó. é a mesma, a mesma situação, 16 mil pontos somando os dois, eu só peguei e subtraí desse e lancei um novo aqui. E aí agora eu posso fazer a transferência para Smiles, 80%, como exemplo, né? E então aí eu posso fazer a transferência picada. Seria a mesma coisa aqui da, do PDA, vamos dizer, você não quer transferir 100% do, do valor que você tem aqui, você quer transferir só 5 mil, então você vai pegar aqui, de subtrair 5 mil, eu posso dar aqui um Ctrl C, Ctrl V, vou jogar logo para cá, né? E a diferença aqui é só os outros 5 mil. Pronto, então eu separei aqueles 10 mil que eu tinha, 10.421, separei em dois, então eu posso só transferir os 5 mil para Latam, por exemplo, entendeu? Então essa é a forma mais simples aí para você. Separar um valor maior Um valor que você não queira enviar todo ele para uma companhia E o pessoal me perguntou aí sobre como que eu vou inserir a promoção Boomerang na planilha Vamos botar aqui a Livelo né, Que a, a promoção é com a Livelo Vamos supor que você tenha comprado aí 100 mil pontos 100 mil pontos Na Livelo equivale a 4.200 reais Porque o milheiro é, sai a 42 reais primeiramente E aqui eu vou colocar uma data a frente do mês que a gente tá, aqui eu vou colocar aqui primeiro de setembro para te mostrar aqui que a planilha só vai calcular. Eu já lancei aqui primeiro de setembro também e ele não vai ter nenhum valor é aparecendo aqui porque ele conta a partir da data entre a data que tá aqui. Então ele só tá me mostrando aqui atualmente que eu tenho 100 mil pontos na livelo, eu tenho 100 mil de estoque. O valor que eu investi nesse período na livelo foi reais e o valor médio. Do milheiro na livela eu estou pagando, pagando 42 reais. A gente vai fazer a transferência aqui para é, Latampés, né Com a, essa promoção você ia ganhar 3, 30% de bonificação na Latampés. Então como ficaria aqui? É, eu tenho aqui 130 mil pontos, que é os 30% é, de bonificação na Latampés. Eu paguei no milheiro da Latam Pays, eu investi 4.200 reais. O milheiro está a 32 reais e centavos. Pode ver que eu não tenho estoque aqui na Livelo. E aí voltamos lá. E aí o que acontece? Você fazendo essa promoção, você receberia de volta aqui 30 mil pontos, que é os 30%, né? 30 mil pontos Livelo de volta. E o valor desses 30 mil pontos é zero. Você não pagou nada porque você ganhou de volta. E eu vou colocar aqui, primeira de, de novo é primeiro de setembro aqui e vamos supor que a gente transferisse esses 30 mil pontos também com 30% que é o normal que acontece para Livelo então vamos lá ver quanto é que ficou o milheiro na verdade então nessa promoção o valor que você vai gerar de milhas na Latam Pes fazendo as duas transferências vai ser 169 mil milhas você investiu quatro mil reais nessa promoção e o valor médio é R$ 24,85. Então você sabe que esse valor aqui é um valor muito alto para você adquirir as milhas, então não compensa, não compensava, né, você ter participado dessa promoção, porque o valor ia ficar mais alto. Antigamente, em 2018, 2019, você ainda conseguia vender aí 32 até R$ reais o milheiro da da Latam PES, mas hoje em dia não tem como mais, não chega mais a isso então, esse aqui é um valor alto eu estou te mostrando o um exemplo de como fica é, você participando dessa promoção né? eu vou excluir aqui os dados que a gente não participou dessa promoção, excluir aqui tá? cuidado quando você for excluir alguma coisa, tipo aqui ó, você não pode excluir daqui que tem dados aqui embaixo, e nem nesse, nesse pretinho também tem dados, então nunca exclua assim, sem você saber exatamente o que você está excluindo, se eu excluir aqui ele não vai calcular os dados aqui e é em cima Então não exclui nada sem saber Só exclui até, até aqui ó. E aí o que acontece? Eu tenho que voltar para cá E colocar desde do, do começo aqui Vou botar aqui desde 2018 Para ter todos os dados novamente da planilha Aqui tudo calculado ele está mostrando que eu tenho aqui disponível os dois de estoque tá? E agora a gente vai para a parte de vendas A parte de vendas também é importantíssima Aqui tudo calculado também Mostra quanto eu tenho disponível em cada companhia para cada conta aqui também tem um resuminho aqui é, em relação a tudo que foi investido também e aí voltando aqui em cima né vamos fazer uma uma, uma venda o que acontece aqui isso aqui é tudo venda real isso aqui é tudo realmente coisas que aconteceu eu vou deixar mais escondidinho aqui e aí funciona basicamente assim é, aqui você tem aqui quanto você tem disponível em cada companhia não é e aí quanto você já vendeu e quanto você aí ó Fiz sem querer isso aqui, ó, você dá um CTRL Z, pode ver que ficou vermelho porque está com erro ali. Se tiver alguma coisa vermelha, você tem que voltar porque deu algum problema. Ele mostra aqui a quantidade de CPFs pra, é, que você já emitiu, né? Então, ele já calcula tudo aqui baseado sempre nas datas. As datas são importantíssimas. Se você lançar de um formato diferente, ele não vai contabilizar porque as datas são importantíssimas. Aqui para você é, calcular tudo na planilha Então todos os dados aqui são importantíssimos de você lançar E aí a gente vai fazer o um lançamento de uma venda Vamos supor que a gente vai vender, como eu tenho mais costume de vender Eu vender aqui da Smiles A gente vai vender da Smiles ele pede aqui a quantidade de milhas que foi inserida Vamos supor que eu venda 20 mil milhas 20 mil milhas você vai vender aqui mais ou menos a 500, 500 reais 500 reais, Ó, 500 reais é um valor bom para vender 20 mil milhas, que vai dar aqui uh, o milheiro a 25 reais. Outra coisa importante você saber, para você que emite para particular, eu não lanço aqui a taxa de embarque, eu lanço apenas o valor da, do milheiro aqui. A taxa de embarque eu, eu calculo de outra forma. Normalmente aqui 20 mil pontos é para um CPF apenas e você vai lançar aqui sempre na data, sempre tem que ter a data certinha aqui para lançar porque ele vai calcular com base na data. E como eu falei, né, e aqui você escolhe para onde você, você vendeu Max Hot Milhas foi para uso próprio ou foi para particular. Outro exemplo, se você colocou para uso próprio, esse valor aqui você tem que colocar zerado porque você não ganhou nada com ele ela só só consumiu o valor do que você investiu então você vai colocar sempre o valor zerado se você colocar para uso próprio tá ok vamos deixar os 500 e aqui eu vou colocar particular que é um exemplo de venda né se você for vender aqui para max milha provavelmente você vai vender aqui a ah, 400 reais isso aqui mais ou menos você vai vender mais ou menos 400 reais vai vender é o milheiro a 20 reais mais ou menos esse é o valor. Então eu te oriento sempre a tentar vender para particular Porque é um lucro maior que você vai conseguir aqui com, com as suas milhas, beleza? E aqui nessa parte de cliente, vamos supor que apareça uma nova, um novo site de venda E aí você queira inserir aqui para você ter o seu controle Você vem aqui na, na aba de dados, tá? E aqui, ó, sites de venda, você vai e insere aqui os, o valor que você, o nome que você deseja inserir. E aí você vai inserindo os dados sempre na mesma linha aqui, desse aqui do da venda e também do investimento. Você, espero que as suas vendas, e seus investimentos fiquem dessa forma aqui, ó, bem, bem colorido, bem bonito mesmo, porque aqui é lucrativo pra caramba, então vale muito a pena mesmo o mercado de milhas. E aqui na parte de valores dos clubes, tem aqui todos os valores atuais aqui dos investimentos que você precisa fazer em cada clube qual que é o valor que você paga e caso você queira entrar de cabeça no mercado de milhas a gente tem parceria aqui com o curso papo de milhas e a gente também tem esse cupom de desconto aqui de cashback 10 você vai ganhar 10% de desconto aí na aquisição do seu curso você pode adquirir aqui através desse QR Code ou por esse link aqui você vai poder adquirir outra coisa importante que a gente tem aqui também é esse link que você vai ganhar mil mil pontos a mais ao assinar o Clube Smiles. Se tiver tendo alguma promoção que você já ganha 10 mil pontos ou 9 mil pontos, aí você não assina por aqui, porque você vai ganhar mais assinando diretamente pelo site da Smiles. Mas se não tiver tendo promoção e você tiver que assinar o clube, aproveita, usa aqui o, o cupom também de indicação, que você vai ganhar mil pontos a mais aí em relação a, ao que estiver tendo no momento. Então vale a pena que quando não tiver essas promoções de, de 9 ou 10 mil, mil pontos, e aí você pode vir aqui que você vai ganhar mil pontos a mais. Pessoal, tenho que agradecer a vocês aí porque vocês me ajudaram a melhorar ela. Agora o pessoal sempre pediu essa questão aí do imposto de renda. Então aqui você consegue colocar agora por ano quanto você gastou, quanto você investiu em cada conta. Então facilitou muito aí. Eu tenho muito que agradecer a vocês. A gente está com o objetivo desse ano aqui, completar 10 mil seguidores. Então faz uma coisa logo, pega, manda esse vídeo para um amigo seu que gosta de cartões, que gosta de milhas, porque ele vai gostar muito dessa planilha. A gente tem muito feedback bom aí do pessoal. A gente está programando aí é, fazer um site novo para a planilha, com os comentários das pessoas aí agradecendo e falando, dando um feedback muito bom. E olha só, essa planilha está no preço especial de lançamento ainda, tá? Tá bem baratinho, tá? E depois que a gente lançar o site, vai ter esse aumento, já é certo. No máximo, aí final desse mês, a gente consegue lançar o site. Então, adquire antes do valor aumentar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou desse tipo de vídeo, dá o um like aqui. Valeu, até a próxima!